Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do Fundo do Baú. Você sabe, aquele programa aqui do canal em que a gente convida celebridades para mostrarem objetos que guardam de recordação. E assim a gente consegue descobrir histórias inéditas e geralmente muito emocionantes também. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Não esquece de deixar o like e de compartilhar. É super importante para ajudar a gente a crescer. Vamos ao fundo do baú. A minha entrevistada de hoje é uma atriz que se tornou famosa no Brasil inteiro como dançarina e depois deu uma guinada na carreira. Ela foi para as novelas e hoje se dedica à saúde e bem-estar, a difundir isso nas suas redes sociais. Muita coisa mudou na vida dessa minha entrevistada e a gente vai acompanhar um pouquinho essa trajetória através dos objetos de recordação. Vamos chamar? Susana Ferreira Alves ou Susana Alves Sareta. Olá, Susana, muito bem-vinda, obrigada, viu, por, por a gente conseguir fazer essa gravação, né? Oh. Oi, Lu, tudo bem, querida? Imagina, eu que agradeço. Foi difícil essa busca aí, essa viagem no passado? Foi, na verdade foi para achar os objetos, <risos> porque a gente sempre coloca no fundo do baú, né mesmo. Mas então eu falei, né, dessa sua guinada na vida. Você super famosa, é como a tiazinha, e de repente você sai, você vira ah, ah, não, 180 graus e abandona essa história e vai se dedicar mesmo a as novelas, ao, ao teatro. O teatro, não sei se você chegou a fazer, mas você vai para essa coisa da atriz mesmo, que era, ainda é, talvez, eu imagino, o seu, a sua grande paixão, né? É, na verdade, eu comecei com teatro com 12 anos, então a, a minha carreira mesmo ela veio do teatro. Eu fiz Antunes Filho, sou formada no CPT, né? E eu fiz, amo teatro, sempre. Desde os 12 anos no palco, quando era criança eu já fazia propagandas para TV. Então eu já tinha, já fazia dança, balé clássico, teatro municipal, então eu já Morada tinha toda no essa municipal, né? É. Balé é. é formada no municipal, né? Não é pouca coisa. É, então eu fiz, acho que no total uns 14 anos de balé, mas no municipal foram 7 anos. No último ano eu comecei a, estava adolescente, já estava um pouco cansada. E aí, porque o municipal é super rígido, né, na verdade, era o último ano, que era o ano que eu ia me formar, e eu entrei ali na, na rebeldia da adolescência, acabei é, me abandonando, assim, no final, o meu, meu, a minha formação mesmo. Então, foi, eu tenho um arrependimento grande, porque na adolescência a gente quer, né, faz algumas coisas assim, que você fala, nossa, que se eu pudesse voltar, eu teria insistido e terminado, né, em tudo o meu... Minha graduação e, e também continuado lutando pelos, pelos meus sonhos. Aí eu continuei também lutando pelos meus sonhos, só que é, eu, não, eu, falo, eu não sei se aí tá na formação, no currículo, mas eu não cheguei a me formar, porque eu, no último ano eu realmente faltava, eu queria sair ah, com as pássaro. minhas amigas, eu tava assim, eu, ach, eu, eu tava assim, tipo, cansada, porque desde os três anos de idade que eu fazia balé. Ah, então, eu... é, e aquela coisa de trabalhar desde criança, sabe? Então, eu estava cansada. Aí, é. eu isso estava amando teatro, estava inserida no teatro, fiquei em cartaz no Teatro Itália, Teatro Paramon, tudo teatro antigo, né? Na época, hoje, hoje, já teatros renovados, né? O Teatro Renault, que entrou o Teatro Abril, entrou no lugar do teatro que eu estava em cartaz, que era o Teatro Paramon, que hoje é o, é o teatro, teatro Renault. Né? Na Brigadeiro Luiz Antônio. Na Brigadeiro Luiz Antônio. É. É, enfim, depois a, a, trabalhei no SBT também, desde os 14 anos eu também já era registrada no, no SBT, já trabalhava como assistente de palco, sempre ali dançando, trabalhando e dando a, a, suporte nos programas infantis da, da, do SBT. A, fazia alguns esquetezinhos como com atriz lá no, no, em alguns programas infantis da casa. Fazia frila no, no Jô Soares, figuração. Mesmo que eu era registrada, ganhava meu salário, mas eu ainda fazia figuração para poder ganhar um trocado a mais. E fazia figuração, fazia novela também, é, é, algumas novelas também do SBT. Fui para Los Angeles com 15 anos, fiz o comercial da Ruffles. Uh, enfim, eu sempre estava ali lutando pelas minhas coisas e depois... Acabou aparecendo a oportunidade lá na Band, que era uma oportunidade que eu já não queria, porque eu já tinha um pouco de preconceito, assim, comigo mesmo nesse sentido da nudez, eu tinha muito medo da exposição, por isso que eu coloquei a máscara, por isso que fez tanto sucesso, <risos> enfim, foi uma proteção que acabou virando uma... Na verdade, como eu já trabalhava com o teatro, a gente sempre compunha personagens, então a gente sempre tinha que inventar o figurino o cenário, e, e aí a, e a, tiazinha, a tiazinha, tiazinha foi, foi essa... essa... É, a personagem, no fim você inventou a persona, é, No tiazinha. fim eu inventei a persona, eu botei o um chicote, coloquei a máscara, coloquei uma capa, um avental, e fui criando assim uh, o estilo da personagem, né? Uhum. E... e aí foi aquele sucesso, e aí logo mais eu já tava, não estava me sentindo mais feliz e confortável, porque eu queria continuar estudando, porque eu estava na faculdade, né, de, de jornalismo e eu tive que trancar porque eu não podia entrar na sala, porque eu não tinha mais como estudar, porque a fama foi tão grande que não tinha, não tinha, mas tinha que andar com segurança, não tinha como andar sozinha, não tinha como mais, não tinha mais a minha vida, né? Era mais uh, uma vida mesmo de princesa que eu falo, viu? Porque era, era super protegida assim, numa redoma. Então, é, aquilo começou a me sufocar, começou a me fazer mal, é, porque eu sempre fui uma pessoa é, amiga da periferia, imagina, sempre fui uma pessoa da praia, do All Star e das Havaianas, e de repente eu tava ali toda montada. É, de, de salto alto, expondo meu corpo e eu não, eu não gostava de expor meu corpo, fazia mal para mim na minha intimidade, quando eu voltava para casa me sentia mal. E aí eu comecei com esses conflitos internos de querer estudar e, e voltar a ser anônima, como se eu conseguisse. E aí esses conflitos foram que foi me gerando todo vários traumas, depressão e várias coisas que eu fui su superando tá, tá tá tô resumindo tudo <risos> e aí quando eu quando eu, engravidei, eu eu falei nossa eu olhava assim para minha barriga eu falava nossa por que que eu sofri tanto com essas coisas quanta bobagem parece que a maternidade ela me trouxe uma leveza um, um de olhar para as coisas com muito mais assim é, de olhar para minha vida com menos peso sabe Relativizar é. mesmo né, as coisas, né? O quanto isso de fato é importante, né? O que que de fato é importante, né? Exatamente, né? Então, assim, é como se, uh, se as minhas feridas, elas estavam elas ampliadas, né? E depois, elas, eu, eu falei, nossa, gente, caramba! porque Talvez também porque eu já tinha resolvido todos os meus conflitos, alguns conflitos já, internos, de infância, adolescência, e tiazinha e tal, então aí é fama, né, que quando eu, eu falo tiazinha, eu falo do contexto mesmo da liberdade, né, de você, é, de você, do meu sonho que eu tinha, que era, eu acho que eu me frustrei também bastante, porque eu tinha um sonho de ser famosa como atriz, não como sex symbol, então acho que eu mesma me decepcionei com essas coisas, sabe, aquela pessoa super autocrítica demais, que é muito, é, você acaba pesando, né, muito, sobre as suas decisões. Então eu acho que eu fui um pouco cruel comigo mesma, né? Olhando para trás assim. Quando a gestação veio, eu olhei para trás e falei: "Nossa, como eu fui cruel comigo, né? Pra quê tanta, né, tanto peso, né? A gente vai falar mais sobre essa questão, filho. No quarto objeto, que vocês sabem, é o vídeo exclusivo que a gente deixa para os membros do canal. No primeiro momento, é exclusivo para os membros, eles assistem primeiro o quarto objeto da Suzana Alves, que tem a ver com essa história de maternidade, eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim. Mas já deu. <risos> Tô obrigada. Agora não falei o que é. Mas agora, trazendo o primeiro objeto, é, que tem a ver com essa história sua do começo como você disse, acho que desde os três anos você fazia balé, Eu, você tem aí uma recordação né, com relação a essa, essa coisa do balé que foi tão presente na sua vida e que te levou essa sapatilha para tantos caminhos, né? É, na verdade, foi isso também, né? Queria que você mostrasse para a gente, então. Ah. Essa é a mais nova, mas que parece que é a mais velha, né? Não, mais nova sim, deve ter uns 10 anos, essa aqui. Porque eu, eu eu assim tenho muitas sapatilhas né do fundo do baú mas é porque eu sempre a, a dança ela não, não, não me abandona e nem eu abandono a dança <risos> por mais que eu fico alguns anos alguns anos sem fazer vira e mexe eu volto assim eu preciso dar uma dar uma voltar para aquele início de tudo que é bom me faz bem enfim você faz quando você volta, você fala de fazer balé mesmo, balé para adulto agora, como é que é? Você é, uma... o claro. um balé fit, eu voltei fazendo balé fit, né? Ah, tá. Como é Com que é? Com a é Betina. É muito legal. Mas, cara, é muito legal. Só que é muito puxado, é muito puxado. Você faz os passos do balé. É... Só que re... repetindo muitas vezes. Então, por exemplo, você vai fazer o Gran GT, aí você fica subindo e descendo ali no mesmo movimento do Grand JT. O Grand Plié, aí você fica lá no quadríceps dez vezes fazendo o um Grand Plié. Então, aí você vai, vai fazendo os passos do balé com uma repetição. Uau. E, e aí começa a queimar muito, muito. Nossa, nossa. É. Agora, é interessante também, é, Suzana, eu estava lendo a sua história, né? Dos seus pais vindos da Paraíba, fugindo da fome, da seca, aquela, aquela desgraça mesmo, que, especialmente naquela época, né? Uh, que não tinha assistência nenhuma, tal, para as pessoas. E, e chegando aqui, o seu nome é uma homenagem a Suzana Vieira, atriz, ou seja, a sua mãe já era ligada nisso, e essa sua... É, é, carreira de estar tá ali fazendo, já participando de, de teatro infantil, é, programa de televisão, fazendo balé, isso tudo muito empurrado pela sua mãe. Era um sonho dela é, te ver uma estrela também. né Começou com o sonho dela, a gente pode dizer? É, era um sonho dela, porque ela queria ser pianista, ela foi muito privada na, na, na infância dela, de fazer as coisas que ela gostava. Eu acho que ela projetou em mim desde o ventre, porque eu já nasci antes dela me colocar no balé, e eu já, ela, eu já era aquela criança, assim, dois anos de idade, eu estava tocando uma música, eu começava a dançar, eu, minha mãe lembra de uma cena que a gente foi para Paraíba visitar a família, e aí eu ta, começou a tocar uma música, eu comecei a dançar na rua, e começava, quanto mais gente chegava, mais eu dançava. E aí começou a fazer um círculo de pessoas ao redor, para ver essa menina daquele tamanho dançando então assim, a veia artística já estava ali, né você estava adorando, né, você estava vendo o povo chegar e aí que você estava dançando mesmo, né é, exatamente, e aí eu fiz essa eu acabei me não tinha como assim eu fugir, entendeu, porque a paixão dela com com as minhas, com o meu dom, né? E tudo. Mas eu, eu acredito muito que os pais, eles projetam e antes mesmo da gente nascer que é, isso é uma coisa que, que desperta mesmo. Porque também é uma coisa da genética também. Porque se você pensar, isso já fazia parte dela. Da genética dela. E ela tem uma veia artística, minha mãe. Ela é muito... A minha mãe, se eu começar a gravar um vídeo, vídeos dela aqui no Instagram vai bombar vai ficar ela vai ficar milionária porque ela ela é muito autêntica ela é uma estrela assim sabe ela, faz, ela é uma ela é muito ela. carismática ela Sim. do jeito dela sabe ela, ela, ela é ela é muito simples e ela é muito desbocada assim de sabe então ela tem já essa veia artística dela quem sabe ela ainda ela ainda realiza esse sonho esse desejo dela Hã? Então, então, ela fez teatro, aí depois ela foi estudar, que aí depois a gente falou, mãe, meu pai faleceu, mãe, agora você senhora vai fazer o que a senhora quiser, e vai é, estudar, aí ela voltou para a escola, nós incentivamos ela, se formou, terminou o terceiro colegial, porque ela era semi-analfabeta, e aí ela foi fazer curso para cuidadora, aí ela trabalhou como babá com uma amiga, ela que é o primeiro trabalho dela né porque então meu pai aquela família aqui né cuida da, dos filhos e meu pai nunca deixou ela nunca tinha deixado ela trabalhar então ela tá começou a, a viver a independência dela que maravilha isso Como e é que ela fala? Lúcia Lúcia que bacana e, ela... e hoje é aniversário dela ah que maravilha até, <risos> bom até até isso né ela <risos> ela isso é de paz. Estamos gravando esse programa no mês é, de é fevereiro, tá? Só para ficar noticiada. Aniversário da dona Lúcia, parabéns para ela, vida longa. Eu não acho é. que ela, você acha que ela, ela se realizou em você também, com a sua fama tal? Como é que foi? Você já falou para você como é que foi o peso disso, né? E para ela, como é que foi te ver no estrelato, essa fama toda, e, e depois a sua decisão de sair desse palco? A minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Com 12 anos, ela resolveu não me apoiar mais. Porque a minha mãe, depois ela foi se espiritualizar mais. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, ela falou, olha... É... Ela cortou o cordão umbilical, da, essa projeção dela, ela mesma cortou. Ela falou, ó, oh, eu te incentivei até aqui. Eu fiz tudo o que eu pude, mas agora eu não quero mais fazer por mim eu quero que você tome as suas decisões se você quiser continuar no meio artístico ou se você quiser parar, eu, eu, eu não posso mais te apoiar, assim, eu claro que eu vou, ela continuava me levando, continuava, mas ela, ela precisava falar para mim, acho que foi o momento mais maduro que eu vi na minha mãe, assim, de consciente, assim, porque ela nunca foi de conversar muito, sobre coisas que eu precisava conversar, tanto na, na adolescência e tal. Mas aí eu acho que ela teve um baque, porque ela teve uma questão de uma doença, que ela tava achando, enfim, que tinha uns exames para sair, ela tava, ela comparou essa, assim, tava tendo um bebê ao mesmo tempo, meu irmão mais novo. Então, ela tava num momento muito da vida dela, assim, de definir, entender quem ela era, de fato. E... E ali, ali ela me libertou para eu tomar minha decisão, mas aí não tinha como mais eu voltar para trás, né? Quando eu tinha uns 13 anos, porque eu já estava inserida né Sim. nessa... Só que foi importante isso para ela e foi importante para mim também. Sim, não ter essa, essa, essa responsabilidade por ela também, né? Não, eu tenho que fazer por causa dela, né? Não, você não tinha mais isso, né? Isso, exatamente. Então, foi importante aí uh, aí ela, ela, ela começou a orar por mim sempre por sabedoria ela falou que aí ela abria a Bíblia e Deus falava para ela ora por sabedoria para ela sabedoria e quando eu era criança minha mãe teve um sonho e ela lembrou desse sonho porque quando aconteceu a Tiazinha o sucesso ela lembrou do sonho que ela teve meu, meu na infância que era eu tava no palco no, no púlpito da igreja, semi, com uma camisola de máscara, cantando no, no microfone. Alguma coisa assim, tinha essa coisa da, da lingerie e tal. E a máscara? E a... É, eu não sei se, eu não me lembro agora, mas eu acho que tinha uma figura da máscara, alguma coisa. Porque eu não me lembro, faz tempo que a gente não fala sobre isso. Mas eu acho que tinha uma figura, tinha essa figura da sensualidade, da, do, do, da roupa transparente. E quando aconteceu, de fato, o sucesso, a minha mãe lembrou, trouxe o sonho, Deus trouxe a memória para ela. E aí, ela... E na, no sonho, ela tinha sido muito criticada na igreja dela e tudo. E, eu, e ela lembra que ela sofreu bastante no sonho. E ela... Foi um jeito que ela, ela, já, ela já tava ali, já... Quando aconteceu, ela ficou... Ela falou, bom, eu só posso orar por sabedoria para minha filha. Uhum. E aí, mas ela nunca me desrespeitou, nunca, não, pelo contrário, ela que me apoiou, não ela sempre me apoiou, minha mãe e meu pai não posso falar nada. Eles sempre me apoiaram, eles sempre acreditaram em mim, eles sempre me deram liberdade, eles eram muito autoritários, e isso é uma coisa muito difícil para mim até hoje, da tratos na terapia, muito autoritários. É, então, essa autoridade essa, Tudo isso também me fez na adolescência Me rebelar um pouco e tal Porque eu não podia sair Não podia, né? não podia nada Então, isso tudo também foi muito tenso Para mim, na adolescência Nossa, Muita mudança, né, Suzana? Muita mudança você vindo aí dessa... Né? Do, do pai, do pai nordestino, é, cavo, né? você vê, não deixava a mulher trabalhar, ou seja, com aquele pensamento antigo, machista, né? é. e, e você, de repente, vira uma tiazinha famosa no mundo inteiro, linda ali, né? com, com uma lingerie, uh, e, como você disse, vira um sex symbol. Aliás, eu sei que você uh, guardou também um, um claro, a uh, uma das maiores marcas da, da tiazinha que foi justamente a máscara que você tem aí para mostrar pra gente, né? Uma delas, né? Você usou várias, né? É, essa aqui era das essa aqui foi feita modelada no meu próprio rosto. Que ela lindo. foi feita à mão assim, na, na hora, foi e ela ela foi feita para as aventuras da tiazinha, que era super-heroína. Que foi tanto sucesso que falaram, não, vamos fazer uma coisa é, só com você. É. Nesse tempo você já estava querendo sair e aí vieram com essa proposta? Vamos fazer um programa tal de super heroína? Foi isso ou não? Ou foi concomitante? É, na verdade, o, o, o programa dava muito ibope quando eu estava no ar. Aí, quando eu saía, não dava ibope. Eles queriam que eu ficasse o programa inteiro. Mas aí o Luciano não quis que eu dividisse o, a apresentação com ele. E aí a Band falou, vamos fazer... Aí eu tive a ideia de ser uma coisa de quadrinhos, HQ e dramaturgia, porque eu já vinha do teatro desde de criança, e eu queria continuar fazendo dramaturgia. Então a ideia foi minha, e eles toparam, porque eu estava com... Todos os patrocinadores foram para o meu programa, né? Então estava todo mundo achando, mas como não tinha questão da sensualidade... Durou só seis meses o programa, né? Porque ele era um programa de... De, de, de, de, de dramaturgia, de... É, Infanto-juvenil, então, enfim. Mas, assim, para mim foi uma conquista maravilhosa. Foi muito bom, porque eu pude fazer aquilo que eu amava fazer e tal. E ainda, Mas... teve, e ainda teve a Suzana Cantora, Para quem não sei. É na, é, na verdade, eu tava tentando entender o que eu ia fazer da minha vida, depois de todo aquele que eu não queria mais uh, ficar expondo, né, só um personagem só, não queria ficar... Tinha medo da minha imagem ficar, eu não poder fazer outras coisas, né, não, não conseguir realizar outros trabalhos. Então, eu, eu acabei, e aí eu tava indecisa mesmo, o que, que eu ia fazer, se eu ia cantar, se eu ia... Porque eu tinha gravado, ganhado, vendido 250 mil cópias, eu tava um sucesso lá na gravadora, e, to, e o Caetano Veloso melodiando me a minha voz e tudo, e as pessoas falando: nossa, ela é afinada, ela canta bem. E eu acabei acreditando. <risos> e aí fiquei confusa, né? Eu acho, Poxa, e agora? Eu vou cantar, vou interpretar, vou o quê, né? Porque ao mesmo tempo eu fiquei insegura é, de interpretar. Como não deu certo as aventuras e como eu tava vindo... Tava, eu comecei a ficar muito frágil. Porque eu falei, gente... É... Quer dizer, não deu certo? Deu certo, né? Todo projeto que você consegue... Estrear, concretizar, dá certo, deu certo. Mas não foi aquele sucesso que a gente estava esperando, né? Então, é... você acaba achando que... E aí, eu muito novinha, muito insegura, né? Acabei ficando mais tímida, né? Em relação à dramaturgia. Comecei a não acreditar muito em mim mais, que, que, eu, que, eu, que eu era uma boa atriz, porque eu tava toda naquela todo mundo na muita crítica que que falando tipo de como se a maré não tivesse positiva para as decisões que eu estava que eu estava tomando de ou, ou que eu tinha... não estava correspondendo às expectativas né as pessoas Exato. Né, queriam Exato. a tia, assim, elas não queriam que você que a Suzana, fosse cuidar da vida dela e fizesse outras coisas que ela gostaria exatamente é. e aí eu acabei Uh, me intimidando Ficando um pouco mais Aí comecei a ter meus, meus processos de crescimento De amadurecimento uhum. E fui pensando que, o que eu ia fazer mesmo O que eu queria fazer de fato é... A única coisa que eu sabia É que eu não queria agradar as pessoas Eu só queria agradar Agradar a mim mesmo, né? Fazer aquilo que eu me, me sentisse feliz Da Muito forma, feliz. do jeito, do jeito eu estou lembrando aqui da, da Joana Prado, né, a feiticeira que dividiu ali bastante tempo com você também, o palco e, e também nessa nessa persona sensual e nesse personagem, né, sensual e tudo mais. Você ainda fala com a, com a com a Joana ou com o Luciano Huck? Você mantém essas amizades? Não, eu, nem na época a gente era amigos. Agora eu falo com a Joana, mas na época foi uma coisa tão é, chata como foi feito, né? Porque ninguém me contou nada. Eu só fiquei sabendo que a Joana ia entrar com, com a personagem na hora. Então, eu me senti traída, me senti... Ah, ela veio depois de você, tá? Sim. Eu, não, eu tava no auge. Mas não é a culpa não era dela, né? Porque ela não tinha nada a ver, coitada. Ela era, ela era assistente de palco do programa, né? Mas... Toda a estrutura, todas as pessoas sabiam, menos eu, né? Porque era uma estratégia do Luciano, porque ele falou assim, ah, não tô conseguindo controlar ela, né? Vou, vou criar uma outra para poder... E realmente, ele que era o empresário, ele que criou aí, ele que criou mesmo. Como ele não criou a tiazinha, ele se sentia mal, porque ele queria... Ele queria algo que fosse ele, dele, né? E ele... E, que, e acho que tinha essa coisa dentro dele, né? Porque... O Ibope com a tiazinha funcionava quando ele saía, quando eu saía. Então, acho que ele, ele ficou ali querendo entender o que estava acontecendo. E aí ele acabou criando e ninguém me contou nada. Mas assim, foi um amadurecimento muito grande para mim. E minha mãe ajudou a Joana na estreia dela, porque eles me contaram no dia que ela ia entrar um pouquinho antes do palco. Minha mãe que costurou, bordou toda a roupa dela, minha mãe ensinou ela a dançar, ficava treinando com ela no banheiro. Então, assim. É, essa generosidade da minha mãe essa... Isso tudo Foi quebrando, sabe, meu coração Entendendo que a Joana não tinha nada a ver Com aquela mentira que todo mundo tinha feito Porque podia me contar, né, gente podia... Alguém poderia ter Conversado comigo durante a semana Sei lá, né E como é que Mas, foi enfim. com o Luciano Quando você falou, eu não quero mais eu assim, Como é que foi com o Luciano Ele não deve ter gostado, né não, não teve isso. Não teve isso. Porque quando eu fui para as aventuras, o Luciano foi a Globo. A ah, gente não tinha contato, eu e o Luciano. Tá a gente, a gente só, assim, só, no palco, eu fazia meu trabalho, eu não tinha contato com o Luciano. Entendi. Eu não tinha. Ah, eu sempre era o LP, que era o diretor do programa, que era o meu amigo, que era o meu empresário. E que eu também fiquei chateada na época, porque eu, ele não pôde nem contar da, da, da feiticeira, porque... Ele era, é contratado do programa, então eu entendi o lado dele. Mas, de uma certa forma, eu era muito nova, era uma menina, né? Então, não dá para julgar. Eu não posso julgar eles, porque eu era... Mas a única coisa que eu que eu acho que... Porque não, a gente não conseguiu ser... Nós não, não conseguimos, na época, desenvolver uma amizade, foi por causa disso. Porque eu acho que eu era uma criança, né? O que é uma pessoa de 18 anos? É uma menina, uma criança... Então, as coisas magoam a gente. Adolescente, eu era uma adolescente, então adolescente se magoa. Com... Porque eu, ela é muito pura, muito ingênua, muito menina, né? Uhum, uhum. Eu, eu tô pensando aqui que é uma, uma outra similaridade entre você e a Joana, além do fato de, de terem trabalhado nesse mesmo programa, enfim, explorado essa coisa sensual é o fato de vocês duas depois, e eu imagino que isso tenha sido depois, eu não sei, você me confirma, terem é, é, encontrado essa coisa da religião muito forte. Né? A Joana, da mesma forma, saiu dos holofotes, também é. parece que dá essa impressão que foi buscar uma paz ali longe daquela loucura, que também foi uma loucura na vida dela, e, e essa história da religião muito forte. né? É Na verdade, quando eu abandonei, a Joana continuou, ela continuou no programa... Do Otávio, porque quando a Luciana foi para a Globo, Luciano, é, a, o Otaviano Costa foi para a Band, né? E a Joana trabalhou no programa do Otaviano. Então, assim, é, eu fui fazendo esse caminho, e depois ela foi fazendo também esse caminho, entendeu? Então eu fico feliz porque eu também influenciei coisas boas né, para as mulheres, para essas mulheres também. É, porque, de uma certa forma, faz você refletir. Quando uma pessoa está ali interpretando uma personagem que é maior sucesso e ela abandona esse personagem, quem ali está vivendo aquele outro personagem começa a refletir, começa Sim. a questionar. Então Sim. eu acho que isso é muito legal, né? Também. E a Joana também teve os momentos de reflexão dela. Né? Com a, com, acho assim, Quando a gente decide por coisas, uh, é, quando a gente abre, eu, eu abri mão. É, no auge, né? Então, assim, tudo isso foi criando um movimento de reflexão na cabeça das pessoas. É, então, acho que isso também aconteceu com ela. E aí, uh, eu cresci na igreja, né? A Joana, o Vitor cresceu na igreja. Então, quando eu encontrei o Vitor lá na, na, na Casa dos Artistas, o Vitor falou, ai, Su... É... Tenta falar da Bíblia pra Joana. Porque assim, quem me conhecia de perto sabe sim que eu sempre tinha essa conexão espiritual. Eu tava um pouco afasada, mas eu nunca achei de ler minha Bíblia, de estar ali com Deus. Eu sabia que eu não tava no lugar onde Deus queria que eu tivesse. Eu tinha essa consciência. E a Joana já... Não... Então, ela o Vitor aqui, E eu falei, não, Vitor, na hora certa, você vai ver. Ela ora por ela. Ela vai se encontrar. Eu conversei com a Joana algumas coisas lá dentro da casa, tudo. Então, sobre então, isso. Eram é dentro da casa, né? Não, acho que eles namoraram um pouquinho antes, mas é, terminaram e voltaram na casa. É. E, e, e, o, e o Sareta, Fábio Sareta, Flávio Sareta, tenista brasileiro, um dos grandes tenistas brasileiros, né? Que se destacaram mundialmente uh, no, nos grandes lames da vida. É, você conheceu onde o tenista? Então, a, a, uma, melhor, uma das minhas melhores amigas era a melhor amiga da amiga dela, da, da amiga dele. Ah. E essas coisas de amigo. Aí eu tava na praia, em Malesias, e ele falou: não acredito, encontrei essa minha amiga, eu acredito que você é amiga dela, eu adoro a sua, eu adoro a sua, né? Como se ele não fosse, mas ele, tipo, achava-se íntimo, né? <risos> mas porque gostava do meu jeito, das coisas que eu tinha, das decisões que eu tinha tomado, né, na minha vida e tal. E aí ele virou um admirador, assim. Aí eu, eu falava: Dri, não tá no telefone, porque eu não tô, né? Eu tava super. Dois anos, assim, abstinência total. Eu tava só esperando um príncipe encantado, que eu tinha idealizado e tal. E que não tinha a ver com, com ele e tal. E tinha outra questão, né, Suzana? Você sendo tão famosa e sex symbol, é, eu imagino que você é, tenha tido uma fase também de meio que falar o que, que, esse, o que, que essas pessoas, esses caras, esses homens estão querendo comigo. Tá gostando de mim? Suzana, ah, sim, é. né? Então, é não, mas eu tive isso sempre. Nós, né? Tive isso sempre, desde o começo. Por isso que eu quase... Eu falava nas entrevistas que eu quase não namorava na época do auge, porque eu não conseguia acreditar em ninguém, eu não confiava em ninguém. Vivia numa redoma mesmo. Então, é, era meio até... Foi até traumático isso, né? Porque você fala, gente, eu quero... Queria casar, ter uma família. Como é que eu vou... Foi uma das coisas que eu falei, gente, eu vou, eu vou abandonar tudo mesmo. Foi uma, uma das coisas pensando num casamento e na minha família. Porque eu falava, gente, qual homem que vai conseguir se relacionar qual eu, com eu? Com qual homem que eu vou conseguir me relacionar? E como com esse homem vai conseguir se relacionar com um símbolo, assim, tão famoso, né? Então, enfim, eu achava meio incompatível, assim. Então, eu não, não conseguia nem, nem abrir brecha, assim. Eu achava que tudo era interesse e tal. A gente vai começando a ficar encanado, né? Você fica encanado, imagina. Sim, Mas sim. graças a Deus ele continua insistindo muito, levou uns três meses para a gente conseguir sair para jantar. E aí foi, começamos a sair para jantar é cinema, começamos a amizade, e aí foi, foi gerando amizade, confiança, respeito, amor, carinho, e, e, e essa Eu... fé dele que me, me moveu também. Porque eu sou uma mulher de fé, então eu sempre quis um homem de fé e tal. Tem uma recordação aí também, né, desse momento tão especial. Isso Tem é... meu vestido de casa aberto. Olha que lindo. Não o dá para ver que... direito, né? Essa é, a... aí, boa, boa. Ah, é o frente única. É, né? É, Versace. Nossa, que maravilha. Maravilhoso o vestido de casa. Eu usei dois, na verdade, eu troquei uma hora. É, que eu achava chique. Mas, hoje em dia, fazem muito isso mesmo. Fazem muito isso de trocar. Agora, ele é champanhe, né? A cor champanhe. Pérola. Ah, é pérola. Pérola, isso. Ah, tá bom. Então... É mais chique, né? Pérola. Entendi. É que ele tá velho, né? 20 anos, eu acho que ele tem, não sei. Você sabe quem mostrou aqui o vestido de casamento? A... Elo Pinheiro, garota de Ipanema. 55 Ai, anos de casada Isso. e o vestido ainda cabe. Ela falou... Ah, <risos> só... Eu vou terminar aqui a gravação e vou provar. Ver. Ela, ela confessou que só fica um pouquinho aberto nas costas. Mas imagina, uhum. 55 anos depois, temos que ver o seu 12 anos, né? 12 Doze anos. Será que está cabendo ainda? Vamos ver, vou te falar depois. Que bacana. Bom, 12 anos de casada, é, com um filho, né? O Benjamin eu falei e repito agora, o quarto objeto tem a ver com essa questão da maternidade, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E para a gente encerrar, eu queria saber é, de futuro, né? Você, como eu disse na, na abertura aqui do programa, você de uns tempos para cá vem investindo muito em divulgar difundir saúde bem estar é, nas suas redes sociais e você é, não sei se escreveu ou se está escrevendo um livro né a respeito desse assunto também qual que é a sua intenção não na verdade o livro que eu estou escrevendo no momento é a minha autobiografia opa é... então que vai sair esse ano se Deus quiser Hã? por que que você decidiu escrever autobiografia não, não é que eu decidi, me convidaram ah, Não, é E é um processo Na verdade, já tem uns sete anos que eu tenho recebido esse convite E eu sempre neguei ah, Mas aí Quando eu recebi dessa editora Específica, o ano passado Eu fiquei emocionada Me senti um Como se fosse uma Confirmação de que agora era a hora Era a editora certa é... e a editora ela tem ela tem muito interesse de fazer os meus livros de saúde que aí já assinei, já assinei o contrato também para fazer meus meus outros livros mas esse livro é o primeiro livro que acho que eu vou estrear como autora que é a minha autobiografia e, e existe algum receio de de novo se expor demais você está tendo cuidado assim com isso como é que está sendo esse processo de, de... Colocar para fora essas lembranças todas está Tá sendo exemplos. dificílimo, Lu. Voltei à terapia. <risos> Não, porque você sabe que eu, eu faço faculdade de psicologia, né? E... Ah, eu é adoro... Tá eu adoro... Estou é. no quinto, quinto semestre. Eu adoro... Uh, psicanálise, psicologia, mente humana, neurociência. Eu adoro estudar essas coisas... Eu sou formada em jornalismo, a primeira formação. Eu gosto de escrever, eu tenho meus cadernos de poesia, de eu faço meu é... É morning pages todos os dias. Eu há anos, há milhões de anos que é minha, eu falo que é minha terapia, né? É minha, eu escre escrever para mim é muito, é muito cura, curador, assim, sabe? Me cura. Eu não sei se existe essa palavra curador, me cura. Então, é muito libertador, é muito gostoso. Eu, eu me expresso muito na escrita. É... Assim, assim. Tá sendo difícil, então, a coisa mais por reviver os momentos, talvez, relembrar as histórias. É, é, eu acho que assim, depois que eu. Agora não é só voltar atrás, mas olha, eu vou te falar, não tá sendo fácil. Porque não é só reviver, assim, é reviver. Mas assim, é... eu. Eu não quero fazer uma biografia, uma autobiografia, só pra... Não existe isso de contar a minha história, entendeu? Tipo, não existe isso. Não sei se você consegue entender. É... Existe outra coisa. Existe assim, tipo, a... a minha história pode ser a sua história também e a gente pode é, crescer e pode se ver na história do outro. Então, eu... Dividir aprendizados, será? É, eu acredito nisso. Então é o que eu estou tentando fazer. Está sendo mais difícil, tá? Porque seria muito mais fácil eu contar as historinhas todas, várias que aconteceram. Entendeu? Mas assim, é, é, é como contar para que é, chegue no coração dessa pessoa como já algo. Algo que. Porque às vezes ela pode estar passando por algo que não é a mesma coisa, mas é algo que é. Que numa decisão que ela poderia estar tomando, que vai ajudar ela numa escolha, por exemplo. Entende? Então, são é, é, é, ele é psicológico também. É uma autobiografia psic, psicológica. Auto é uma autobiografia de, de autoajuda, né? Então, essa é, a, é, essa é a minha intenção. É o que está saindo, é o que está fluindo naturalmente. Só que aí leva mais tempo, leva, tem mais demanda. Não é eu simplesmente ficar contando histórias, histórias, histórias, para ficar contando ou julgando as pessoas. A minha intenção não é, é julgar é, as pessoas que passaram pela minha vida, porque eu não tenho esse julgamento com elas. Eu falo super tranquila aqui quando eu vou falar do Luciano, quando eu falo, eu não vou inventar histórias e não vou, não, não vou não colocar as pessoas numa situação para que elas se sintam não eu pelo contrário né eu acho que todas as pessoas que passaram pela. passam pelas nossas vidas são pessoas que te ensinaram alguma coisa então é... isso é maravilhoso então essa, essa biografia ela tem ela... eu quero que ela tenha esse, esse olhar um olhar de cura um olhar de amor um olhar de compaixão um olhar de e deixar as pessoas pensarem o que elas quiseram que elas Né? sem, sem... Julgamento, sem críticas e julgamento. Quando é, que vai? Quando é que deve ser publicado, então? Segundo semestre, é isso? É, era, era, eu, a gente ia tentar para o primeiro ainda. Mas não está sendo algo muito fácil, não. Podia ter contratado alguém para escrever, né? Minha, minha biografia. Oi, é eu algum... acho que vai para o comecinho do segundo semestre. Já tem título? Já, mas a editora pediu para eu não falar, por enquanto. Ah, tá bom. Qual é a editora? vida ah maravilha então ficamos no suspense ficamos no suspense aguardando <risos> aí mais é, as histórias né e um pouco do que a gente falou aqui sem dúvida alguma vai ser aprofundado nesse livro Com Suzana agradeço muito uh, por essa entrevista, que bom que a gente conseguiu fazer, que bom que foi tão gostoso, tão bacana, Sim. muito obrigada mesmo. E fica o quarto objeto, para quem é membro do canal, não se esqueçam, tem um vídeo extra, o quarto objeto da Suzana, e para todo mundo, deixar o like aí para a nossa conversa, compartilhar, compartilhar esse papo gostoso, eu tenho certeza que muita gente é, vai ficar surpresa com coisas que a Suzana já está contando aqui para a gente, adiantando justamente dessa autobiografia que vem por aí. Então, combate. Com certeza. E aí sigam o meu Instagram, eu tenho um curso lá de Corpo, Mente e Espírito, o curso está à venda lá, eu falo bastante sobre essa autotransformação na minha vida, a superação desses, desses traumas, a depressão que eu vivi, de tudo isso. Então, o curso, ele são... Tem coisas específicas, né, sobre a alimentação, sobre a importância da alimentação. Eu trabalho, faço os pães de fermentação natural, eu tenho vídeo lá fazendo, ensinando o pão, o yoga, o pilates, toda a qualidade de vida, tudo que me fez crescer, amadurecer nesses anos todos, uh, de toda essa superação que eu passei. Olha, muito bom, que ótimo. É, vamos saber mais sim porque eu acho que é isso que você falou é, isso é válido para todo mundo né tá todo mundo vivendo essa loucura dos dias de hoje sem dúvida alguma procurando a paz a felicidade a realização a tranquilidade né Exato. poder viver uma vida boa que é o que eu Exato. desejo a, e a todo mundo que está assistindo a gente muito obrigada, obrigada. Gente. É. beijo para você também tchau pessoal obrigada pela audiência e pelo carinho Gente, é isso aí, Suzana Alves aqui, Suzana Alves Sareta, falando aqui para gente no Furo do Baú, tirando essas recordações, falando da vida, né, da história, todo mundo tem as suas recordações, é, todo mundo tem as suas lembranças, e é isso que a gente quer dividir aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez por assistir ao vídeo, já sabe, curte, compartilha, inscreva-se no canal, e a gente se vê em breve com mais um vídeo do Furo do Baú.